Você está ouvindo o audiolivro Tráfico Doloroso Resgate, uma obra de Eurípedes Gil pelo Espírito Doce. Segunda parte Colheitas. Capítulo 12 Início da safra. Fazendo parte do planeta Terra, temos a atmosfera envolvendo-a em diversas camadas, tais como a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Tais camadas constituem regiões distintas perfeitamente identificáveis em razão das temperaturas ambientes que variam em razão da altitude de cada uma delas. Além da atmosfera terrestre, situam-se regiões onde os raios solares ionizam o ar. Tais camadas ionizadas são conhecidas como ionosfera. Sob a superfície terrestre temos a crosta, formada, por sua vez, pela litosfera, rochas, e hidrosfera, águas. A parte menos conhecida da Terra é seu núcleo, cuja parte interna, sólida, é cercada por um núcleo externo de altíssima temperatura, de ferro e níquel, em estado líquido. Tratando-se também apenas do planeta Terra, rodeando nosso mundo, com origem no seu núcleo, existem regiões espirituais diversas. Allan Kardec denominou de erraticidade o conjunto das regiões nas quais habitam os espíritos necessitados ainda de reencarnação, denominando-os de espíritos errantes. Kardec, apenas para efeito pedagógico, também classificou os espíritos segundo o adiantamento moral de cada um. Cada uma dessas regiões é caracterizada pelo grau evolutivo de seus habitantes. Não poderíamos enumerar quantas são, menos ainda, onde tem início e fim. Contudo, sabemos que junto à crosta terrestre situam-se os espíritos mais infelizes. A doutrina espírita denomina umbral as regiões onde a infelicidade prepondera. Ao desencarnarem, os espíritos passam por um período de turbulência que pode ser curto ou longo, cuja duração é sempre na razão direta da sua evolução. Os espíritos puros ou perfeitos não têm mais necessidade de encarnação. Caso ela ocorra, será sempre em caráter missionário e a sua desencarnação retornam diretamente às paragens celestiais sem estágios na erraticidade, menos ainda no umbral. Como variam ao infinito os patamares evolutivos, também variam ao infinito os acontecimentos que se seguem ao fenômeno chamado morte. As leis da justiça e do progresso, divinas e universais, têm no um umbral eficaz de expressão junto a todos aqueles infensos ao dever, vivendo até ali ao arrepio delas, excluindo o amor dos seus atos. Como instrumentos da evolução, que por sua vez é também lei divina, inexorável a todas as criaturas, aquelas outras citadas leis, nele, umbral, se exprimem pela dor. Tal constitui bênção, embora a muitos transpareça ao contrário. Funcionando como ensinamento moral e principalmente como alerta, a dor estanca o procedimento equivocado, pois desperta no espírito infeliz a vontade de reconstruir o que haja destruído, de voltar a caminhar pelas estradas que tem abandonado em busca de ilusões, agora comprovadas de forma tão amarga. O tempo de permanência no umbral, como de resto em qualquer situação de desespero, é sempre aquele que a própria criatura determina. Nova chance lhe é dada, tão logo nela se instale o arrependimento sincero, aliado à decisão de não mais retornar à causa que o provoca. Os impactos dos projéteis que o atingiram deixaram Clirianor em situações desencontradas e simultâneas. Primeiro, dor intensa, queimando o corpo por dentro, como se um tição tivesse sido enfiado no peito. Segundo, escuridão. Terceiro, a impressão de que estava sendo arrastado por furiosa enxurrada e que o corpo ia se esfacelando naquele violento trajeto rumo ao desconhecido. Logo o calor que sentia no peito espalhou-se por todo o corpo, que era levado de roldão. Pesados fardos, vindos do nada, prendiam seus membros, pelo que não estava podendo movimentar-se. Teve a sensação do nada, pois justamente nada via, embora estivesse com os olhos bem abertos. Aterrorizado... Não sabia explicar como é que a escuridão ora ficava avermelhada, ora marrom, ora cinza, ora escuridão mesmo. Onde estava Letícia? O que tinha acontecido? Parece que alguém disparara contra ele. Sentiu um baque, tal como se tivesse sido atirado do alto de um rochedo e se estatelasse. Quis se levantar. Não conseguiu. Pensava em fugir, não importa para onde, apenas fugir. O perigo estava dentro e fora dele. Nem sabia explicar o que tinha acontecido. Sabia apenas que tinha sido atingido por fogo, pois sentia-se queimar. Porque o corpo estava tão pesado, e aquela sensação de que estava pegando fogo que não o abandonava... Mas, se estava queimando, como é que o corpo não se desmanchava ou virava cinzas? Buscando concatenar tais pensamentos em meio ao tumulto em que mergulhara, deles foi arrancado por novo acontecimento, também inexplicável. Imobilizado, sentindo o corpo pesar várias vezes, começou a ver um estranho filme, numa tela que estava, no máximo, a meio metro dos olhos. Embora claras as cenas causaram-lhe confusão, mas de uma coisa tinha certeza. Ele era o personagem do filme, estava dentro dele, em movimentos velocíssimos, mas de pleno entendimento. Viu-se criança Sim, era ele mesmo A pobreza do ambiente A mulher que carinhosamente o trazia ao colo Era sua mãe, que chorava Pois não havia comida em casa E seu pai prostrado no leito por acidente Logo viu-se jovem com vários irmãos Sempre em extrema pobreza Todos Os irmãos choravam de fome Roubava gêneros alimentícios no armazém, Vivia abatendo neles. Viu-se danificando o carro de Salésio, sequestrando sua filha, Letícia, e fugindo para outra cidade. Seu envolvimento com o tóxico antes da prisão e depois, já como presidiário, punha à mostra centenas e centenas de viciados que gemiam todos, seus conhecidos. Dirigiam-lhe palavras tenebrosas e acusações. Prometiam vingança, custasse o que custasse, pelo mal que lhes causara. Mas muitos deles haviam morrido. Pior, viu também outras pessoas que não conhecia, igualmente rogando-lhe pragas e desejando vingança. Sem que ninguém explicasse, entendeu de pronto o que eram os pais, familiares, cônjuges, noivos ou simplesmente amigos daqueles aos quais iniciara no vício ou fornecera tóxicos. Eram muitos. Viu sem querer acreditar, mas consciente de que era real, que ao provocar a fatídica viagem astral à casa de Letícia, arrebentar um corpo que estava dentro do seu próprio corpo. Como isso era possível? Então tinha dois corpos? Novamente, sem que nenhuma explicação fosse dada, entendeu que o corpo físico é roupagem para um outro corpo, que lhe serve de molde e é a verdadeira sede das sensações. Num relance, pensou. O corpo que estraguei quando quis ver Letícia de forma invisível deve ser a alma. Ainda em grande velocidade, compreendeu o terrível verdade. O corpo que estragara era esse de agora. Mas se era invisível, como é que pesava tanto? Como é que os ferimentos continuavam queimando, queimando, sangrando, sangrando? Será que morri? Não, não. Devo estar em outro daqueles pesadelos, pois se tivesse morrido, não estaria com tanta dor. Sentiu-se enlouquecer quando o filme acabou, pois tinha noção plena de que tudo o que vira não tinha demorado mais que um minuto, menos ainda. Além do fogo que o queimava, sem contudo consumir, passou a sentir, paradoxalmente, frio intenso. Nele, a fronteira que separava a razão do abismo mental era tênue, acometido que estava por grandes dores físicas e não menos tormentosas dúvidas. Onde estava? Estava pegando fogo realmente? Porque os ouvidos doíam tanto já que todos os sons tinham sido aumentados tanto porque os olhos praticamente tinham perdido a função, não podendo identificar nada além de sombras e mais sombras. Por que não conseguia reagir ele que sempre impusera respeito a todos à sua volta? Tinha muita sede. Onde achar água? Frio, cansaço e fome já chegando eram outros problemas graves. Pior de tudo, aquelas gargalhadas... Por que riam tão alto e justamente dele? Os palavrões, centenas e centenas de vozes xingando-o de traficante nojento e cruel, conseguiria safar-se de tanta gente que prometia vingança total contra ele? O impressionante de tudo aquilo é que as coisas aconteciam em frações de segundo, ou então tinha perdido toda a noção de tempo. O tempo... O que era o tempo naquele lugar? Quanto tempo fazia que aquele pesadelo tivera início? A cada pergunta outra mais angustiosa substituía. Todas sem resposta. Com pavor identificou vultos sinistros ao seu redor. Agora, além de todos os tormentos dolorosos, passou a sentir nauseante odor que escorrer mas não conseguiu. Quis gritar, mas a voz não obedeceu. Foi agredido brutalmente. Quis defender-se, mas não tinha forças. Os vultos, sem nenhum pudor, sem qualquer consideração, agarraram-se o corpo pelos braços, pelas pernas, pela cabeça, e, encostando a boca onde podiam, iniciaram um terrível repasto. Sugavam seu corpo, e ele sentia que desprendiam-se substâncias desconhecidas das suas entranhas, que eram avidamente sorvidas. Esparças cenas de filmes de horror perpassaram-lhe na mente, fazendo-o crer-se vítima real de vários vampiros. Absolutamente incapaz de qualquer gesto de defesa, com a mente atingindo níveis desesperadores de medo, ódio e estupor, perdeu a consciência. Onde há a dor, há também uma constante. Em todos os casos, o socorro espiritual está presente. Até mesmo nos casos em que um desencarnante erige muro alto à sua volta, feito com os tijolos de seus atos infelizes. Nesses casos, não podendo agir diretamente, os socorristas celestiais agem indiretamente. Foi o caso de Cridenor. As entidades infelizes que sugavam suas energias vitais, exaurindo-lhe totalmente as forças, espantaram-se ante uma luz que se aproximou daquela escura região perdida do universo. Por mais que se procure palavras para descrever o horror do vampirismo espiritual, inexistem na Terra fiéis o suficiente para transpor para o papel tal tragédia. Alcoolismo, sexo desvairado e tóxicos constituem um tripé responsável pela maioria desses casos. Existem outras vertentes que desembocam no vampirismo, porém o citado tripé sobressai. Sem serem excludentes, essas três faces da infelicidade têm no tóxico o poderoso intutor às demais. Se o viciado é um escravo, o traficante é cem vezes mais culpado, pois age conhecendo o mal que resulta da sua ação. Se aquele movem a curiosidade, frustração ou falta de base moral prejudicando a si próprio, a este movem interesses inconfessáveis, dinheiro e poder, ao preço da desgraça alheia que pouco lhe importa. Todos os crimes cometidos por incautos viciados para que, em consequência, possam adquirir e usufruir a droga, tem uma parcela de responsabilidade debitada ao traficante. Quanto aos crimes hediondos perpetrados pelos traficantes, além do tráfico propriamente dito, é só deles a responsabilidade. Em ambos, viciado e traficante, é total a ausência do Evangelho de Jesus, que, se junto a eles estivesse, seguramente impediria tal mergulho no charco das angústias espirituais. Entristece aos espíritos bondosos a repetição de tais dramas, com rotina crescente no panorama terreno. Não incorreria em exagero quem acreditasse que o tóxico é uma das bestas do apocalipse do apóstolo João. Todos aqueles envolvidos com os tóxicos assemelham-se com um grupamento que se reúne no pântano, dele saindo para levar a peste para regiões inocentes. Se os viciados são infelizes, nem por isso deixam de ser culpados pela invigilância e fraqueza espiritual que a isso os conduziu. Porém, quanto aos traficantes, onera-lhes a responsabilidade por quantos no vício aliciem introduzam ou mantenham. São eles os infelizes comandantes daqueles tristes agrupamentos. Estando no limite da loucura, desmaiar foi bênção providencial para Clinenor. O tempo é bênção divina, quase certamente a mais pródiga para o homem terreno depois da vida, cujo gradiente existencial é a eternidade. A eternidade é, pois, fabuloso patrimônio, que a todos é distribuído, sem regras fixas para sua utilização, apenas as do livre-arbítrio de cada um. Encarnado ou desencarnado, o espírito só consegue evoluir quando aproveita para o bem os seus atos, pois que para qualquer ação, no bem ou no mal, o tempo não regrede. Ações equivocadas farão com que seu progresso se atrase, pois que para corrigi-las terá que gastar novas cotas de tempo. Por isso, uma das causas principais do atraso humano é o desperdício de tempo. Mas há outras causas. A ausência de atitudes cristãs, desrespeito à abundância de terras, águas e flora além de incúria no trato de tantas outras imensas benesses colocadas ao seu dispor. Quando a razão escurece, o tempo perde suas medidas. A utilização das frações temporais não são programadas por ninguém, senão pela própria criatura. O homem que às vezes em um segundo não procede bem, pode demorar-se anos em rotas desorientadas até reencontrar o seu norte evangélico. Essa é a resultante dos crimes e delitos, sejam mais ou menos graves. Crimes do pensamento ao abrigo do anonimato carreiam para seus criadores infelicidades inesperadas. A natureza é pródiga em ensinar o aproveitamento integral do tempo, segundo a segundo, pois a obra da criação divina é permanente. Recordando o Mestre dos Mestres, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João capítulo 5, versículo 17 também o pregador, no Velho Testamento, lecionou palavras de eterna atualidade. Há tempo para tudo. Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 a 8. Sim, a criatura envolvida com os mandamentos cristãos apropria o tempo para a caridade com o próximo. É decidido, muito decidido, no combate às suas más tendências. Para não perder tempo, segue roteiro seguro, abraçando a verdade. Comedido, muito comedido, não julga jamais, perdoando o quanto possível. Ante a intolerância ou a ingratidão, trabalha mais e segue amando. Despertou. Quanto tempo teria ficado desmaiado? Cerca de seis meses. Tonto, com enjoos... Sede, frio e fome. Apalpou-se. Sentiu o corpo ferido, sangrando. Nos pés, alguma coisa como viscosa cola dificultando os passos. Não era só nos pés. Era, assim todo o terreno que pisava. A memória voltou aos poucos. Imediatamente lembrou-se dos vampiros. Gritou. Vou matá-los. Em resposta, passou a ouvir gargalhadas distantes que aos poucos cessaram. A seguir, um silêncio sepulcral. Queria pensar, queria falar, queria andar. À sua volta, aquele terrível mau cheiro. Ouviu uivos que se aproximavam. Seu pavor era total. Superior às suas forças em impedi-lo, debatendo-se entre a dificuldade de locomover-se e a imperiosa necessidade de se proteger, começou, ele também, a uivar. Seus uivos misturaram-se com os outros, cuja origem desconhecia. Os uivos afastaram-se nas brumas que a tudo envolviam, deixando-o novamente solitário. As dores, náuseas e necessidades permaneciam. Contudo, sentiu um fragmento de conforto ao perceber que os uivos que ouvira não eram dirigidos contra ele. O que fazer? Para onde ir? Estava assim totalmente desorientado quando ouviu choros e lamentos sem qualquer conotação de ataque. Blasfêmias e palavrões. Misturavam-se as lamúrias. Quem seria? raciocinou que partiam de sofredores, talvez assim como ele. Tentando alguma forma de coligação com aquela gente, passou pela sua cabeça também xingar. Conseguiu. Quanto mais barbaridades bradava e mais alto as pronunciava, mas comando ia conseguindo de sua voz. Seus olhos, igualmente, conseguiam agora ver mais à frente. Os personagens que deblateravam eram trópicas criaturas, desfiguradas, cabeleiras irsutas, pele cheia de escamas. Vinha deles o um mau cheiro, que agora aumentava à medida que se aproximavam dele, atraídos que tinham sido pelos seus raivosos brados. Então, no auge do seu desvario, conseguiu dar alguns passos. Foi de encontro as tristes criaturas que vinham vindo em sua direção. Ao aproximar, se notou com nojo que muitas delas tinham feridas de péssimo aspecto, causa do insuportável cheio. Só então, de relance em seu pensamento, lembrou-se que ele também estava ferido. Tinha sido atingido por tiros. Tiros Tanta perturbação, tantos sofrimentos, fogo que não apagava nem destruía, dores que não cessavam, feridas que não cicatrizavam e hemorragia que não estancava, tudo isso, à vista daquelas criaturas em decomposição, assim como ele próprio, conferiram-lhe terrível certeza. A morte estava morto. Passou a mão nas feridas que estavam da mesma forma há tanto tempo. Não sangravam, mas, tão logo pensou em sangue, elas começaram a sangrar. Assustadíssimo, não conseguiu evitar e menos ainda compreender porque as criaturas, quase que todas ao mesmo tempo, saltaram sobre ele quais feras. Buscavam as horríveis criaturas lamber seu sangue. Era demais. Soltando estentóricos rugidos, livrou-se dos atacantes em clima de reação violenta. Agora... A maior ferocidade era dele. O pavor deu-lhe forças superiores às do inimigo, com o que logrou fugir. Para onde? Foi em frente, sempre em frente. Tropeçando e caindo, gritando imprecações contra invisíveis adversários, empreendeu difícil caminhada, indo para o desconhecido.